Este é um jogo raro que só foi lançado na Coreia. Não conhecia? Então, vamos conferir! Escapando dos Guardas da Torre de Ferro Tudo começa com Marty e seu amigo Buttons em frente à torre. Tudo começa com uma personagem chamada Ellie fugindo dos Guardas da Torre de Ferro. Marty então parte para socorrê-la. E AÇÃO! Saudação internauta, Seja bem vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos jogar Iron Kid! A história se passa em uma era robô, 100 anos após uma grande guerra. A história gira em torno de um punho chamado Punho de Eon. Um equipamento que vai dar poder ao nosso personagem. Esse jogo é produto de uma série animada, então para entender melhor a história, eu recomendo que você assista a série. Eu recomendo, a série é muito boa. Se você tiver sorte, você vai encontrar pela internet, é, mas é bastante raro, então se você quiser conferir, você pode estar entrando em contato comigo. Informações para contato na descrição do vídeo. Nesse jogo você pode pular, bater e usar um ataque especial, consumindo a barra de energia azul. E aí, você achou que era só o Shinobi e o Alex Kidd que derrubavam o helicóptero? Ha, bizarro Não esqueça que temos vídeo novo às sextas e aos sábados. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, e agora teremos vídeo novo também às quintas-feiras. Então, fique ligado! Opa! Olha lá, olha lá. Pronto, chegamos. Pronto, mate chegou. Vamos acabar com eles, isso, isso.